Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre hábitos para uma vida de resultados. Você está buscando resultados na vida? de maneira mais ampla possível, vamos falar de resultados. Você busca resultados, não importa qual seja o contexto em que você está buscando resultados. Existem hábitos que se praticados, certamente vai gerar para você uma vida de resultados. Continue comigo e a gente volta depois da vinheta. Roda a vinheta. World, com vocês. E aí, já parou para pensar? Quais são os hábitos fundamentais para que você consiga ter uma vida de resultados? Pois é, é isso que nós vamos falar neste vídeo. Hábitos para uma vida de resultados. Primeiro ponto fundamental para que você tenha resultados é você saber aonde você quer chegar. Isso é tão clichê, né? Falar que o estabelecimento de metas é algo fundamental. Pois é, mas mesmo sendo clichê, muita gente negligencia isso. E talvez esse não seja o ponto mais fundamental desse vídeo. É, eu concordo com isso. Mas existem outros pontos que eu vou abordar aqui que fazem muita diferença para que você consiga alcançar resultados na sua vida. Para que de fato você tenha uma vida que você possa se orgulhar e que seja uma vida de resultados. Então primeiro, vamos lá? Por mais clichê que seja, vamos falar desse tópico. É preciso estabelecimento de metas. Quais são as suas metas para a sua saúde? Quais são as suas metas para o seu negócio? Quais são as suas metas para o seu trabalho? Quais são as suas metas para a sua carreira? E quais são as suas metas financeiras? Quando você para e pensa onde você estará nesses aspectos e nessas áreas específicas que eu acabei de mencionar, daqui um ano, dois, três, você tem isso escrito no papel? Você tem isso claro, desenhado? Olha, financeiramente daqui dois anos eu quero chegar aqui. Olha, profissionalmente daqui dois anos eu quero estar aqui. Se você não tem isso, dificilmente você vai alcançar os seus resultados. Por quê? Porque... Para alcançar os seus resultados, um dos pontos fundamentais e mais negligenciado por muita gente é o estabelecimento de metas. Então não perde tempo e primeiro, estabeleça essas metas. Segundo ponto importantíssimo para que você desenvolva hábitos para uma vida de resultado é atenção social. Saiba de uma coisa, a neurociência já comprovou isso, nós somos tribais. O ser humano é tribal. Eles gostam de viver em grupos, então nós precisamos de momentos de descontração, nós precisamos de momentos de lazer, mas tudo isso muito bem dosado, tudo isso de maneira muito bem estruturadinho e colocado em prática para que isso gere um verdadeiro energizador. Se nós não temos atenção social, contato com amigos, confraternizações, encontros e esses momentos de lazer, naturalmente nós teremos um excesso de trabalho e esse excesso de trabalho pode contribuir para que você tenha um alto nível de estresse e esse alto nível de estresse naturalmente diminui a sua performance. e te impede de alcançar os seus resultados. Então, confraternizar, ter amigos por perto, boas gargalhadas e boas risadas faz naturalmente parte de uma jornada de desenvolvimento de hábitos para que você consiga ter grandes resultados. Não importa em qual contexto você está estabelecendo a busca de grandes resultados. Um ponto importante, muito negligenciado por diversas pessoas, inclusive, que eu conheço, é o sono. Não existe pessoas de alta performance sem uma excelente qualidade de sono. Ah, Sullivan, você está falando de saúde agora? Não, eu estou falando de coisas que eu faço e que para mim fazem muita diferença. E que eu tenho certeza absoluta, que se você fizer, você vai ter muito mais resultados. E por que, que o hábito de boas noites de sono é importante para que você tenha resultado? É através de boas noites de sono que você vai conseguir ter mais disposição. É através de boas noites de sono que você vai conseguir ter mais foco. É através de boas noites de sono que você vai conseguir ter maior poder de concentração. E é através de boas noites de sono que vai fazer com que você tenha mais capacidade de absorção de conteúdo e também de aprendizagem. Não tem nada pior do que você tentar aprender algo novo, Tentar se desenvolver se você não teve, na noite anterior, uma boa qualidade de sono. Você está anotando ou não? Se não está, eu vou recapitular. Estabelecimento de metas, isso tem que estar tá muito claro. Atenção social, é preciso confraternização, é preciso esses momentos de lazer e de descontração e é preciso também cuidar muito bem do seu sono, ou do contrário, você vai passar por grandes desafios para se manter concentrado, focado, disciplinado e principalmente, engajado e motivado naquelas atividades que você precisa desempenhar. E um quarto ponto muito importante, eu chamo de processo de auto-feedback. É importante que você pratique o auto-feedback. Eu vejo muitas pessoas que questionam da seguinte forma, meu líder não me deu um feedback, meu chefe não me deu um feedback. As pessoas nunca me deram feedback com relação a isso. O feedback mais importante não é aquele que você recebe de terceiros. O feedback mais importante é o auto-feedback. O auto-feedback é sim, de fato, um hábito que vai gerar muitos resultados na sua vida. E talvez você esteja se perguntando, como é que eu faço esse auto-feedback? Como é que eu posso praticar esse auto-feedback? O auto-feedback pode ser diário, ele pode ser semanal, ele pode ser quinzenal, ele pode ser mensal, ou ele pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Como é que você pode praticar o autofeedback ao final de todos os seus dias? Pensando o seguinte, vamos lá, o que eu fiz bem durante esse dia e o que eu preciso melhorar amanhã? E se você fizer tudo isso todos os dias e também fizer semanalmente uma análise do que você foi muito bem durante a semana e o que você precisa melhorar para a próxima semana, visando o resultado que você gostaria de alcançar. E se você pudesse fazer isso diariamente, semanalmente e também quinzenalmente? Legal, eu já sei o que eu fiz muito bem durante os dias, eu já sei o que eu preciso melhorar para o dia seguinte, e você entra nesse ciclo constante de melhoria. Mas você também pode fazer essa análise quinzenalmente. O que, que eu fiz nessa quinzena que contribuiu muito para o alcance dos meus resultados, mas que eu posso melhorar significativamente para a próxima quinzena. E assim trabalhar também o mensalmente. Observe o seguinte, quando a gente estabelece uma meta, tem isso muito claro onde nós gostaríamos de chegar. Nós geramos a tal da atenção e interação social, onde nós temos certos momentos de lazer e de descontração para reduzir a pressão do dia a dia, a pressão desse alto feedback, a pressão também dessa nossa cobrança por melhores resultados. E nós conseguimos ter uma boa qualidade de sono, Tenha certeza absoluta que isso vai gerar muitos resultados. Em outro vídeo aqui no mesmo canal, eu também falei sobre como desenvolver um hábito. Assista esse vídeo porque você também vai entender muito claro que além de ter esses hábitos para uma vida de resultado, você também pode desenvolver novos hábitos que vão te trazer vários resultados em diversos contextos, pessoais e profissionais. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!